Está precisando de seguro para sua moto? Chame agora mesmo o corretor Diogo Fernandes e faça já sua cotação. Ele tem os melhores planos para você. É família, eu sou Diogo Zero Onge. Vamos para a primeira entrega do dia de sabadão. Fechou? É o seguinte, primeira entrega acabou de tocar. Tá aqui ó, no Waze 3.6 km para buscar. Vamos até mais, porque tá longe né, louco. E... Quanto tá dando aqui? 8 minutos pra chegar lá no, no restaurante. Restaurante é Burger King. E é marcha nas entregas. Vamos voltar para as entreguinha Primeira entrega minha aqui na minha cidade, tá? Eu tinha feito um vídeo algumas semanas atrás. Mostrando pra vocês as entregas da minha cidade aqui, mas não tinha tocado nenhuma. Realmente. Não tinha tocado nenhuma entrega. E agora Liguei o aplicativo 7 e meia da noite, sábado Tá? Já tocou Primeiro na hora, liguei e tocou Então, eu acredito que hoje vai ser Marcha nas entregas Acredito que vai dar bom Porque tá tocando rápido Que continue assim E vou lançar também um vídeo mostrando Quanto que eu fiz Nas entregas Nesse sábado, tá? Vai ser outro vídeo Se, se eu já lancei, dá uma olhada aqui Nos vídeos do canal que aí eu mostro pra você quanto eu ganhei no sabadão tá hoje acompanhando aí a primeira entrega primeira entrega minha no, no iFood aqui na minha cidade eu acho que eu vou cortar caminho pior que já precisando colocar gasolina eu ainda mosquei pensei que não ia tocar tão rápido assim o aplicativo mas ele tocou muito rápido eu ia até passar no posto de gasolina pra colocar gasolina antes porque minha reserva já tá piscando faz tempo mas eu acho que dá de boa pra chegar nessa entrega É suave, porque o tanque reserva da moto cabe bastante, né? Só faltar acabar a gasolina no meio das entregas. Vamos meter marcha aqui. Vamos ver se a gente para, para, no, para no posto de gasolina. Coloquei dezão ali pra ficar suave, né? Porque eu tô meio receoso com a gasolina dessa moto. Já faz uma semana que eu tô andando na reserva. Não consegui parar até agora no posto pra. Abastecer, tô com o escape original. Tá, tô com a moto sem filtro e é marcha nas entregas. Chegando lá no Burger King, eu volto a gravar pra vocês. Beleza, rapaziada? Deixa o likezão aí nas entregas para fortalecer. Demorou família. Voltamos. Já estamos chegando aqui no Burger King. Tá aqui do lado. Vou parar. Já vamos buscar a entrega. Acompanha aí. Beleza, o Burger King ali, ó, Silo Grandão. Deixa eu ver onde que eu vou parar a moto aqui. Que eu não manjo, né? Faz tempo que eu não faço entrega. Faz tempo. Vamos parar aqui no cantinho. Vamos ver onde a gente busca entrega. Beleza? Vamos dar que eu cheguei na coleta. tem o código aqui quatro, quatro, sete, cinco Beleza, pedido 1. Um. Vamos lá. Família, pegamos um pedido aqui, beleza? Ó, vou colocar a saída coleta, tá? Confirmei o código. Agora tem o endereço aqui, Rua Hatcliffe. Aqui é a comida, vamos guardar. A bebida eu vou colocar aqui do lado, né, mano, para não estragar, não derrubar, para não dar ruim depois. Esse pedido aqui, eu vou colocar aqui em cima Que ele é pequenininho Vai, tem até minha Guardar direitinho aqui pra não estragar, né? Já era Vou meter marcha, rapaziada Guardar o celular aqui É marcha, família. Marcha nas entreguinhas. Entreguinha, eu vou falar pra você quanto que ela vai pagar. Tá um valor bom até, viu? Eu acho que vai compensar essa entrega. Tá um valor legal. Deixa eu ver aqui o nome da pessoa. Vamos ver. Acompanha aí. Cadê meu celular? Cadê a chave da moto? Deixa eu desbloquear o celular aqui. E é marcha. O nome da pessoa é Lívia. É apartamento parece. Vamos clicar em rotas aqui para pôr no Waze para facilitar a nossa vida, né? Daquele jeitão o Easy salvando. E agora. Ó, entreguinha de 3 km. 2.9 agora e 8 minutos. Então, faz as contas de quanto que eu rodei, 6 km, né? Vamos ver quanto que a gente vai ganhar no final, para ver quanto que ele está pagando por litro. Ai, deixa eu acertar esse celular aqui. Baixou até o volume. Deixa eu ver mais ou menos onde que é. Tá. Vai cair não. É marcha, família. Tá gravando? Tá, tá gravando. Tô tentando gravar o máximo possível aí pra vocês, só não gravei lá dentro a cara dos funcionários. Porque é moiado, né? Fechar a viseira. Marcha, família, marcha. Vamos ver que hoje tô esperançoso que vai tocar bastante, hein? Primeiro dia que eu fiz iFood. Era a época do carnaval Deu muito ruim, não tocou nenhuma Corrida Vamos acelerar aqui hein? Vamos ver quantas corridas a gente vai fazer por hora também E vocês curtem esse tipo de vídeo? Comenta aqui que eu quero saber tá? Que eu Tinha parado de fazer vídeo de entrega Pra vocês Mas o pessoal tava comentando que gosta E eu acabei voltando olha cara doido meio da rua Você é maluco aqui é bom também que não tem radar nessa cidade aqui vou acelerar maré acelera receba só tem que tomar cuidado de noite né eu acho que eu nunca fiz entrega de noite família não tô lembrado nem de quando eu fazia entrega há anos atrás eu não tô lembrado de fazer de noite não Vamos lá, vou meter marcha e volto com o vídeo Na hora que não tiver chegado no local lá pra vocês, fechou? Bom, família Estamos chegando aqui nessa rua Tem que só procurar o endereço Nossa, pior que essa rua aqui é difícil de parar, hein Vou parar do lado... É número ímpar, 30, 135 Deixa eu ver aqui É, do lado esquerdo mesmo Dá bem, pelo menos tem lugar pra parar Deixa eu ver, 135 É por aqui, hein é ali, naquela porta, do outro lado da rua Deixa eu dar que cheguei na entrega E já vou dar aquela buzinadinha, né? É 135B, mano, mas sei lá Vou parar aqui vou buzinar, aquele jeito Vamos ver se vai sair alguém aí Parar a moto aqui é esse número mesmo Vamos ver Tá pago, digitar código Tem que pegar o código aqui Acompanha aí Tá gravando? Tá gravando Família, acabei de Entregar ali, tá? Deu certo Já confirmei o código Já tá pago Saí da entrega Rota finalizada Desejo avaliar? Não, não quero avaliar nada não Vamos colocar a bag aqui, vamos parar num lugar ali mais pra cima e esperar tocar, né? Deu certo, deu bom, hein? Primeira entreguinha deu bom. O que isso bagulho restrito? Exigem restrições na minha conta. Vamos ver aqui essas restrições aqui. Enviando dados. Ah, deu certo, já foi. Aí família, ó. Vocês conseguem ver aqui na tela? 10,64. Vai rodar 6 km. compensa ou não deu mais 6 km? deu mais de 1,50 por km rodado eu acho que tá bom hein que, que vocês acham pagou bem ou não 6km, 1064 eu acho que deu bom Vamos parar lá para cima mais perto do restaurante também né que eu tava longe para caramba pra e quanto tempo que durou? Ó, meia hora, exatamente meia hora. Agora é 8 horas da noite. Eu acho que a primeira entrega deu bom. Gostei. Meia hora, 6 quilômetros, 10 64 Se continuar assim, vai dar bom a noite, hein? Fazendo um 10 real cada meia hora. Vamos parar aqui em cima e esperar. Tocar a bodega do percativo. <risos> Fechou? É nóis família, acompanha aí que sabadão as entregas, vai ter vários vídeos aí hoje, Fui tentar gravar para vocês tudo o que estiver acontecendo. Beleza? Vou encostar aqui e esperar tocar, vamos ver quanto tempo vai demorar para tocar, fechou? É nóis, tamo junto.